Olá, eu sou Ivan Oliveira, diretor de estudos internacionais do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil. O IPEA é o think tank dentro do governo, com quase 60 anos de existência, sempre buscando atuar tanto no assessoramento direto ao governo brasileiro, nos mais diversos temas de política pública, mas também qualificar o debate sobre desenvolvimento econômico no Brasil. Foi do IPEA, por exemplo, que vários dos planos econômicos feitos no Brasil nas últimas décadas surgiu. O IPE hoje busca fortemente ajudar o Brasil a fazer cada vez mais avaliação de políticas públicas para que as nossas ações do Estado sejam as melhores possíveis. Para nós é um prazer fazer parte dessa rede da Claxo e assim ampliar o nosso alcance e as parcerias possíveis como instituição ponte entre ideias da academia e ideias úteis para a solução de problemas dos policymakers que estão no front. Para nós é um privilégio participar dessa rede e vemos nela um canal muito útil para aquilo que é a missão do IPEA, que no final das contas é, por meio de seus estudos, ajudar a gerar desenvolvimento no Brasil. Queria aqui é, sinalizar também, é, de, apesar de ser é, prioritariamente uma instituição de pesquisa e assessoramento governamental, o IPEA também tem um mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento, que é oferecido a servidores públicos brasileiros. Já estamos na nossa quinta turma, e, e que é muito útil, interessante na conexão, na né, criação de redes sobre políticas públicas no Brasil. E, para nós, a é, ampliação da atuação desse mestrado, inclusive agora é, transformando ele num centro de capacitação um pouco mais amplo, com de cursos de curta duração, é um outro canal muito interessante e útil uh, a se explorar uh, por meio dessa rede Claxo. Portanto, o ipe está de, de portas abertas aqui no Brasil, em nossa sede em Brasília, no nosso escritório no Rio de Janeiro, e nas nossas múltiplas conexões pelo mundo, para ser parte dessa rede, ajudar a construí-la e tirar também um bom proveito das oportunidades que com certeza, com certeza surgirão de parcerias acadêmicas e em projetos relevantes para a nossa região. América Latina e América do Sul em especial é prioridade prioridade da agenda brasileira de política externa desde sempre. E aqui no IPEA também, pensando não só o desenvolvimento do Brasil, mas como esse desenvolvimento pode ser útil para o Brasil, como liderança que precisa ser na região, consiga ter na ter, ter nos parceiros, nos países da região, é um ponto importante do seu processo de desenvolvimento, cada vez mais forte, como foi historicamente, enfim, a visão latino-americana sobre o tema, mas que cabe muito agora fazer, do ponto de vista prático, para que essas conexões aconteçam, especialmente no mundo cada vez mais complexo em que vivemos, em que as cadeias de valor se organizam, a governança se reorganiza, e, de novo, ter ideias dessa rede CLACS será fundamental para que o IPE desenvolva sua missão e contem conosco para consolidá-la e ampliá-la ainda mais. Muito obrigado. <SILENCIO>